Termos, através do Participa BR, a possibilidade de que a população, que todos os atores possam iniciar esse processo de participação, né, e, consequentemente, nós que nós tenhamos uma proposta legitimada pela opinião, tanto da população em geral, quanto da. Da, das academias, né, quanto das empresas, quanto do, dos provedores, dos pequenos provedores, enfim, de todos aqueles que fazem a política de telecomunicações, não apenas no âmbito governamental, claro, mas de toda a sociedade civil que possa manifestar a sua opinião, o seu ponto de vista.